que pessoal do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolano na Gringa. E no vídeo de hoje, eu vou contar-vos como é que foi a minha primeira experiência como tradutor de inglês para português e de português para inglês. Então, fiquem comigo até o final do vídeo. Eu estou aqui com o meu camba, Miranda. Ele Foi ele quem pediu para me fazer esse vídeo. Ele pediu para me contar-lhe como foi essa experiência. Ele está aqui para ouvir e poder entender como é que foi exatamente isso de trabalhar como tradutor. Então, fiquem conosco até o final do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo no, no canal e deixar seu like, se curtiu o vídeo e ative o sininho de notificação. Isso é de leve, pior. Isso é de leve, pior. Atropelha já passou. Isso é de leve, pior. tropa já passou. Então, pessoal, estamos de volta. Então, a uh, Miranda me pediu para contar-lhe. Como é que foi a minha primeira experiência como tradutor de inglês para português e de português para inglês? Bem, então eu decidi aproveitar essa oportunidade para fazer um vídeo enquanto eu conto para ele como é que foi essa experiência de vida, né? Ah, para mim que gosto de idiomas. Então, bem, eu quando trabalhei como tradutor, né? ah, isso foi numa empresa chamada Cobalt, numa exposição que estava a se fazer ainda em Luanda, na Filda, Expo Filda. Então, uma empresa me contactou para trabalhar como tradutor de inglês para português e de português para inglês. Bem, eu naquela altura já falava inglês, já tinha terminado o curso de inglês, já tinha o meu certificado da língua inglesa e me sentia capacitado para fazer aquele tipo de trabalho, até porque eu tinha feito também um curso de teacher training e interpreter. Mas, quando me chegou essa oportunidade, eu fiquei com muito medo, mas muito medo mesmo. medo Acho que isso acontece com qualquer pessoa, né? Eu fiquei com muito medo de errar no momento de traduzir, não consegui entender alguma frase e estragar tudo. Mas pronto, eu estava aí, já haviam-me feito o convite, então falei, pá, já estou na chuva, vou me molhar. Bem, eu fiquei me preparando, deram um tempo para me preparar, porque quando eles me contactaram, disseram que seria tipo em duas semanas, então essas duas semanas eu fiquei aí tentando traduzir, assistia coisas, tentava repetir o que a pessoa tá falando, eu uma coisa em inglês, eu tô a falar em português, assim, assim, assim, assim, e com as aulas que eu já tive também no curso que eu fui de intérprete. Yeah, então as coisas foram surgindo e saindo normalmente. E é. quanto tempo é que você ficou trabalhando nessa empresa? Uh, eram apenas quatro dias de trabalho, porque era uma exposição na Filda. isso lá na Filda? Na banda? É, e yeah, Faziam sempre exposições. É o Casenga. Yeah, e no, aí, nossa, nossa banda no Casenga. Faziam sempre exposições yeah, de algumas empresas, de materiais, essas coisas todas. E ia muita gente para assistir. E a empresa, como era uma empresa americana, uma empresa petrolífera, chamada Cobalt, que até me convidaram depois. Eu vou chegar lá nessa parte que me convidaram uh, para outros trabalhos. Então, eu me preparei durante as duas semanas e depois quando chegou o dia da tradução aí eu fui lá né com o coração a bater bem rápido e tudo mais ainda com medo porque eram quatro dias de trabalho como tradutor mas pronto eu também tinha que lembrar no kumbu que tinham que me dar adivinha me deram quanto ou era suposto me dar em quanto meu dólar, meu dólar. Ei, ei. isso é tudo sobre tradução não nem tanto me pagaram em dólar que foi uma coisa bem boa foi o primeiro dólar na minha vida a pegar o primeiro dólar e yeah, quando eu cheguei em casa aqueles aquele dólar até pronto yeah, então eles ficaram de me pagar 200 dólares pela tradução, pelos quatro dias de trabalho que naquela altura ainda era muito dinheiro né naquela altura era muito dinheiro, dava para fazer muita coisa com aquele dinheiro yeah, então o dinheiro também meio que me motivou, entende? tipo yeah, sabe como é que é, o kumbu sempre dá aquela motivação de querer fazer as coisas bem na perfeição então quando eu cheguei lá Uh, eu, tava, eu tive que ficar no balcão, assim, porque chegava pessoas de países diferentes, né? Uh, visto que era em Angola e Angola fala português, as pessoas que iriam lá até uh, seriam pessoas que falam português. Então eu fiquei no balcão, ao, lado de, uh, ao meu lado tinha uma americana, uh, tinha uma americana chamada, ela se chamava um, Júlia, Júlia. Então, ela ela ficava do meu lado, as pessoas quando eu chegava... Você gostava da Júlia? se considera ah. ela era jovem tinha 26 anos mas que eu tinha acho que estava com 19 anos 19 ou 18 anos sabe por que eu perguntei por quê? porque normalmente você não lembra o nome das meninas não mas lembrei ela, ela, ela, ela era fixe quando lembra porque gostou. não ela era, ela era bonita ela, ela é bonita mas, mas não, um, sei como, mas não sei como é mais uma, sei. uma <risos> paixoneta tua que eu conheci agora <risos> e aí yeah, então a Júlia estava do meu lado Enquanto as pessoas chegavam, faziam perguntas, querendo saber sobre a empresa e tudo mais As pessoas perguntavam para mim e eu traduzia para a Júlia e depois que a Júlia me falava Eu tinha que voltar novamente a traduzir para a pessoa as informações da empresa Mas o meu maior medo, sabe qual era o meu maior medo? Não, não, qual era? Meu maior medo era cometer erro ao traduzir ou não entender o que as pessoas iriam me dizer tipo eu travava na hora de traduzir para a Júlia, porque as pessoas deviam falar comigo em português. Uhum. Eu devia traduzir em inglês. depois, quando a Júlia falasse em inglês, eu devia novamente ter que falar em português. Então, meu medo estava na hora de traduzir, levar aquela informação para a Júlia. Porque eu poderia entender facilmente em português. Mas e agora, levar a informação para a Júlia era o problema, ou era a coisa que mais dava medo? Sim. Porque tu tinhas medo de receber uma informação e transmitir uma informação errada. É Isso mesmo, exatamente. Mas, sabe qual foi a minha pior, tipo, a coisa que me arrebentou mesmo no chão? Qual? Eu tinha muito medo de cometer uh, erros. Eu pensei que a língua inglesa seria a minha maior dificuldade. Mas na verdade não foi. A minha maior dificuldade foi o português. Como assim? Já. Yeah. <risos> português é a minha língua nativa, tá bom. Todo mundo sabe disso, somos angolanos e tudo mais. Só que lá na, na, na, na feira, de, na exposição, não havia só por, uh, pessoas de Angola, nesse caso. Havia muitos portugueses. E yeah, então, a minha maior dificuldade foi, foi entender os portugueses. O português, assim, dos portugueses. Nesse caso, o português de Portugal. lá, rapaz, de que... Sim, exatamente assim. Então, a minha dificuldade não foi no inglês. O inglês, bem, eu me preparei. Mas eu não me preparei para o português, porque eu também não pensei, nunca me passou na mente que iria lá português. Eu pensei, ah, mesmo se for lá português, eu vou entender. Vou entender e... Yeah. Mas só que quando chegou o momento, tipo, veio angolano e tudo mais perguntaram, e tudo mais, o coração estava a bater bem rápido, mas fui, me safei. Depois, vi, ah, é de neve, levei se mambo mas não quando começaram a chegar os portugueses começaram a fazer as perguntas mas ovo lá tu tu tu tu, tu tem isso que sou eu falei meu Deus porra eu pedia eu pedia não por favor repita só novamente mas por favor tente falar assim devagar tá vendo? Eu, eu eu esperava pelo menos pedir isso em inglês já já já já já passaste por um momento em que a tua mente teve um branco total É, em português não Seja de português para inglês ou de inglês para português, no momento em que atualmente deu um branco total. Alguém perguntou algo, pediu uma informação e você sim. colou aí, meu Deus como é que eu falo? Sim, né? sim, aconteceu. Nesse dia mesmo aconteceu isso, <risos> dia em não... português, com um português. Porque, não sei, tipo, do nada de repente começaram a aparecer muitos portugueses. Muitos portugueses. Depois apareceu um grupo de portugueses, cada um faz uma pergunta, faz uma pergunta, eu estava mesmo já bem perdido. Estava mesmo já no norte sem sul. <risos> Yeah, tu então, trabalhaste por quatro dias. Quatro dias. Dos quatro dias, como é que foi o primeiro dia? O primeiro dia foi o mais difícil. Foi o mais difícil? Foi o mais difícil. Mas depois, com passando os dias, você se te habituando, vendo que foi mais fácil ou nem por isso? No, no primeiro dia foi difícil. No dia seguinte, eu estava me preparar para o português de Portugal. Quando cheguei em casa, ficassem muitos vídeos, muita coisa, onde as, assim os portugueses né falavam, sei lá, no momento de de diversão e tudo mais, para mim poder lhes entender, ao lhes entender, eu, eu pensei que tipo, no dia seguinte eu, quando lá ah, aparecer novamente português, eles vão entender normalmente, mas não, cheguei lá novamente, ainda tava difícil para mim, então, eu me preparei para o inglês, mas não me preparei para o português, nesse caso português de Portugal, e quando os portugueses chegaram, mas isso sou impruso, tipo eles falam, eu não sei, se era azar e da minha parte, <risos> ou se era como, mas, eles estavam falando de um jeito que eu mesmo não estava entendendo, não mas parecia... Se, ou se calhar era medo. Sério? Não, não sei, mas... Porque às vezes quando nós estamos com medo, nós acabamos por esquecer ou deixar de saber fazer algo que nós fazemos tão bem, ou que nós já temos capacidade so, para fazer. Sim. Se calhar. So, só que, uh, tipo, os portugueses começaram a aparecer. Depois de eu já começar a me sentir o dono da quebrada, tipo... Os portugueses começaram a aparecer depois de passarem muitos angolanos, então o coração já não estava a bater mais muito rápido, aquele medo já tinha embasado. Não. Só estava mesmo já. E passou aí, passou aquele do CQZ e perguntou: o é como aquele mambo? E essa empresa faz o quê? Yeah. Esses mambo assim, você entendeu? Yeah, todos os mambo, traduzi. a baba, calão e tudo aí, entendi tudo traduzir. Apareceu um nigga tipo Victor: What's up man? Yeah. Yeah, what you? Você yeah. traduziu tudo. Traduziu tudo. Quando Mas... apareceu agora aí em... um. Um Tuga. Um pula, né? <risos> foi chamamos é um aí na inglês, banca. Yeah, apareceu aí um Tuga, um Tuguesa. Me bondou mesmo, me arrebentou no chão e ainda me espetou um bico. Yeah. Você teve dificuldades com português, mas dos quatro dias não apareceu nenhum senhor ou uma senhora que fala inglês, que te dificultou um pouco? Não, a minha dificuldade não estava no inglês. Minha dificuldade estava no português de Portugal. Não encontraste um, uma pessoa que fala inglês e fala muito rápido, o inglês dela é muito completado. Nós estamos aqui um quarto. Ai meu Deus. Daquele jogo. Yeah. Ele é, da, é, é nigeriano, né? É, da Nigeria. é, ele nos falou que tipo a Nigéria está tá dividida em muitos grupos, de tribos, nesse caso. Então, tendem a ter sotaques diferentes. Realmente é um pouquinho difícil para nós entender o inglês dele, mas estamos já nos adequando. Mas, sobre a tradução, quando aparecia pessoas que falavam inglês, falavam diretamente com a Júlia. Ah, ok. E a Júlia passava para ti. Eu já não precisava tu? fazer nada. Eu só estava aí para traduzir os portugueses, as pessoas que falavam, falavam português. português. não, okay, porque a Júlia fala inglês. Sim, okay, okay. sim, ela não falava português. Então, é isso aí, a minha história, a minha primeira tradução na minha vida, eu trabalhei como tradutor, foi assim, foi uma luta bem grande para traduzir ou entender o português de Portugal. Eu não pensei, não me preparei também o português de Portugal, não... No momento passou na minha mente que apareceria lá portugueses, mesmo se aparecesse só pensei que devia entender, porque pronto, eu falo português e português é minha língua nativa, mas não, não foi assim. Foi mesmo uma luta bem grande, eles entender Eu tinha que tanto dor a pedir por favor para falarem devagar, porque parecia que eles não queriam abrir a boca, não vou te mentir. <risos> Nunca, parecia que eles não queriam abrir a boca, tipo, eles estavam falar aí, mas eu sou empresa, eu tenho, eu eu não estava tá entendendo nada. Meu Deus, poderia por favor falar mais devagar, não sei o quê não sei o quê é, para me poder entender melhor, ele entendia. E falavam devagar, mas qual é a funcionalidade, isso, vai fazer o quê? O que que isso vai me fazer ganhar? A minha empresa vai ganhar o que com isso? E eu traduzia, entendia. Ah, poxa, graças a Deus. Pegava, traduzia na Júlia, a Júlia me respondia em inglês, ele falava novamente, não, com essa empresa você vai poder fazer isso, a tua empresa vai sair a ganhar com esses lucros e estes. E assim foi indo, mas foi uma luta, eu tive que estar toda hora a pedir, a pedir nos portugueses para estarem a falar aí de um jeito mais devagar e aí vem aparecer algum ou dois que eu entendia completamente já não precisava pedir para falar devagar e se tivesse que repetir essa experiência mas aqui na Rússia russo português como é que você acha que seria? mais fácil ou mais difícil? russo para português? russo para português, português para russo e a do estou aí para a canega todo o vídeo eu acho que acho que ainda não estou preparado para isso estou, estou, estou, estou, estou. Acho que não estou preparado para isso. Na rusca. Na rusca? Ah. Da. Eu disse que eu não estou preparado para isso. Tipo é, Na verdade, eu não estou preparado. Mas agora eu vou. Dá para ver que vai ser fácil. <risos> não, mas é diferente tipo, falar, falar e traduzir. Entender o que alguém está a falar e depois é levar essa informação para alguém. Porque traduzir é, é, é diferente. Tipo, no curso de intérprete que eu fiz, é, eu aprendi que, tipo, eu tenho que entender o que você, qual é a informação que você está tentar passar e eu com as minhas palavras fazer essa pessoa entender, não é que você, se você falou tipo tu tens que comprar um carro novo, que eu tenho que também falar diretamente assim, eu transmitir a informação desse jeito e seguir a mesma, a mesma, mesma linhagem da a mesma frase que você, que você criou. É não, o que eu preciso fazer simplesmente é, é, é levar a mesma informação, você precisa comprar um novo carro vou falar você tem que comprar um novo carro pronto mas o importante é, só trans é transmitir a informação então basicamente isso você queria saber como é que foi prime minha primeira minha primeira experiência né, como tradutor yeah. e foi assim tive segunda e terceira e correu melhor na outra experiência eu tive já que utilizar um headphones e eu tava num outro sítio de distância tem tinha que falar outras pessoas que ficavam ouvir foi mais fácil porque não tinha que ver ninguém e yeah. então basicamente foi isso né o pessoal o vídeo de hoje eu estava aqui a aproveitar a oportunidade que o Miranda pediu para lhe contar como é que foi essa experiência. Aproveitei também para fazer um vídeo para vocês aí no canal, saberem como é que foi a experiência de ser tradutor ou trabalhar como intérprete uh, durante aí essa minha minha rotina de tradução e como estudante de poliglota de línguas estrangeiras. Então pessoal, espero que gostem do vídeo, se curtiram, não se esqueçam de espetar um bom um like bom hit it. aí no like, yeah. espetem um bom hit aí no like, se inscreva se você ainda não é inscrito no canal, tamo juntos, Miranda muito obrigado por teres dado praticamente essa ideia né, porque partiu de você e aproveitei e levar também até o YouTube, valeu boi aí, Mokamba, Miranda, we together, me vejo, me ensina,